A diferença entre Xixi e cocó? certo? <risos> Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui uma batalha de piadas. Trago aqui a minha irmã Olá. e uh, vamos ver quem é que se melhor. Teve aí e <risos> bad click Aprendam como é que se faz, está bem? Pronto, o mamão vai passar férias. O mamão? Papai? Porquê é que há tantas pessoas feias no litoral? Porque tem de igual. Porque a beleza está no interior. O que é um ponto castanho nos pulmões? Para um kit? É, aqui. Olha mãe. Sem os pés, agora sem as mãos. Joãozinho, para de brincar com o Porque Porquê que alguns bolos não telefonam? Porque estão sem cobertura. Tinha essa. Vou buscar aqui outras. Porquê que o professor usava o óculos só nas aulas? Sério. Porque tinha alunos brilhantes. Não. Parece a tua camisa. Estou aqui a ofuscar os olhos. Como é que um passarinho preguiça os pia? Sei. Piu, etc, etc. Qual é o modelo do tablet do rato Mickey? É um iPad mini. <risos> <risos> <risos> Finalmente! <risos> Também foi preciso ir para a Apple. Só para entender. Está é tá conectado. Se escreveu uma carta para o Rolo logo, ele vai ler. Hum. Mas o rote vai ler. Porquê é que as lojas da Apple têm pouca luz? Porque não tem o Windows? Então, qual remédio avisa que tu não podes parar de beber? Hum. Não, corta. Qual remédio avisa que tu deves parar de beber? Para, ser tão mal. O que é que diz a Elsa do Frozen quando perde o autocarro? Já passou, já passou. Qual a diferença entre o cavalo e o palhaço? O cavalo gosta de palha crua, o outro de palhaçada. Me ouvido essa também. Eu já conheço todas as piadas da noite. Um gato liga para o outro. Alô, é Piadas inteligentes. Você conhece a piada do pônei? Pô, nem eu. Por acaso já conhecia. Não. Qual é a princesa da Disney que adora fazer rap? Adora fazer rap? Eu sei da Branca de Neve, tenho sete anos, preferia rápido, Era raro, Quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando te que isto é um O homem sentou-se em cima de um cão. Qual é o nome do filme? Senti um dálmata. Em 2030, chegaste à casa. E diz à Karina: Amor, o padre que nos casou morreu. Ao que ela responde: É bem feito, quase fazem caso pagam. Ok, ter piada, mas não assim tanto. Qual é o legume preferido dos matemáticos? Legume dos matemáticos. É o pimento. foste mesmo um do que inventaste. Não está boa ah, Como é que uma abelha morre eletropotada Uma flor roda choque Já sei essas piadas todas, estás para a frita. Sabes o que é uma hipoteca? Hipoteca? É hipotecar? É uma discoteca para hipopótamos. Essa é a piada do iogurte? Natural. É Meti a Não tinha piada se tu dissesse outra coisa aleatória. Qual é o nome do médico que está sempre desligado? Oftalmista. De Demorou. Uhum. <risos> o que é que diz 0 a 8? Que sinto giro que tu tens? Uhum. O que é que os elfos aprendem na escola? É Embrulhar o alfabeto. O que é que diz o livro de matemática para o de história? O quê? Não venhas com história, já estou cheia de problemas. Uhum. Qual é a avó que fala muito ao telefone? É a avó da fone. <risos> Qual é a vida favorita do pai no Natal? Leite. O Gingon bebe. Hum. Qual é o maior produtor de vinho do mundo? É o produtor de vinho de é é ah, Tinha visto essa. Bem malta. Foi o vídeo possível. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixem like, não te o canal, por favor. O que acontece? Subscreva? Subscreva. Subscreva o canal. É isso.